Sejam muito bem-vindos ao Goli Otaku. Eu sou a Verinha, junto comigo. o oh. <risos> Eric. Eric, prazer ter de novo vocês meu querido Eric. Mas para começar, gente, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo. Dá um likezinho aí para gente, para ajudar a gente a crescer. E não se esqueça, manda para gente aí no, no chat, conversa com a gente, fala para gente o que, que vocês acharam dos episódios dessa semana, vocês assistiram, o que, que vocês acharam, o que, que vocês não gostaram. Pode falar para a gente que a gente está aqui para conversar com vocês. Mas hoje a gente vai vale começar com uma coisinha diferente. Hoje a gente vai começar oh, anunciando. Né? Ou melhor, já até regras, começou. <risos> anunciando isso aqui. <risos> Muito bem. Esse daí foi o trailer de anúncio do spin-off de Granblue Fantasy, fantasia né, na verdade. Para quem não conhece, é um anime. Ele é baseado num jogo. Ele está no Crunchyroll já a temporada completa do normal, né, vamos dizer assim, da Rota Canão, e vai sair esse spin-off agora dia 8 de outubro. Então, quem não assistiu, já aproveita, já assiste tudinho para poder pegar o spin-off junto. E a gente vai fazer isso também, né, Eric? <risos> <risos> Eric com um delay, mas tudo bem. Mas então, vamos começar a falar Bola, do que a gente é... <risos> Hoje a gente começa a semana falando de gibi que inclusive é um dos meus animes preferidos dessa temporada. Embora ele não tenha lá uma história muito concisa, vamos dizer assim, eu pessoalmente eu amo assistir, gente, é tão gostoso aquela sensação que o Ghibli traz, coloca a gente dentro daquele universo onde está tudo ferrado, mas eu, eu não sei explicar, mas é muito gostoso. O Eric sabe? Ah, poxa... É, futuro pós-apocalíptico com samurais, ninjas e monges do Japão feudal. É um cenário bem louco, né? Quem vai ver isso? <risos> Por que não, né? É gente que gosta de história. Mas vamos falar o que Ainda que mais samurais gatos. É, samurais bandos, gente. Todo mundo tá apaixonado do sensui, não tem jeito. Bom, nosso grupo agora ganhou uma personagem nova, uma policial. Ex-policial, né? No caso, chamada Ayami, ela entrou no episódio anterior salvando a Kathleen. E a gente apelidou ela, carinhosamente, Sarah Connor. <risos> a gente já chega lá e já, já sério, gente, o que É o idêntica, pô. é idêntica. É, é o mesmo estilo. Tinha uma gangue também, que estava semana passada, que estava atrás né, dos nossos heróis. Essa gangue Yakuza, ela vai voltar a é. perseguir os integrantes, né, vai perseguir o carrinho deles. E a gente vai descobrir que a Yami tem uma ligação com esse grupo. É uma ligação bem óbvia. Assim, a gente pela, a história que ela vai contando sobre ela, a gente já meio que saca qual que é a história. Depois disso, aparece um Gibia um gibi especial aí, que a primeira vez que a gente viu, a gente não teve como não associar com a Shiva do Final Fantasy VIII, só falta pintar de azul, e agora revelaram o nome dela direito, que é o Meteora, é, tem até uma fotinha dela, e eu queria dizer, gente, esse gibi me deu muito medo, eu fiquei com medo dele, de verdade, fiquei até sem dormir por conta disso, e não é porque a animação dele é horrível, ele realmente me deu medo. Bom, ele já foi enfrentado antes, ele reaparece mostrando como ele realmente é, que ele, na verdade, tem um corpo humanoide. E aí ele mostra o que é o poder real dele, que é se transformar. Os nossos três viajantes do tempo começam a lutar contra ele, altas tretas, e eles percebem uma coisa diferente que esse Guibia tem comparado com os outros. Esse Guibia consegue, ou melhor, consegue não, ele tenta conversar. Então, alguma coisa da humanidade ficou nele, né? Só que aí, bom, a batalha estava é, difícil. Será? Será? Então, pois é. Sensui já estava machucadinho, ele volta a ficar machucadinho de novo. Prato cheio para pra, pra, o fanservice aí, né? Aí a nossa querida Yami derrota ele de uma forma estilo super saracona. Né? Ela cata um carro e atropela ele, joga ele... E joga ele no rio, eu achei isso muito legal. Bom, a senso ficou machucadinho, tal de novo, como eu falei. Depois disso, os grupos vão embora. A Yami dá uns, tipo, acaba com o pessoal da Yakuza levando em um consideração esporro, aquela. É dar um esporro. Ah, Eric contou, Eric, poxa. Bom, é isso, gente. O cara da Yakuza. Aí, nossa <risos> querida Yami, bonitona aí. Sarah Connor, de cabelo rosa! Ela é filha do cara <risos> da Yakuza. Aí ela dá o um esporro no pai, como o Eric falou. Tipo, manda ele virar a gente, vamos dizer assim, praticamente. E aí, eles, depois disso que eles vão embora, eles resolvem que é melhor eles pararem para descansar em algum lugar, porque do jeito que tá o Sensui não vai conseguir se recuperar, ele precisa descansar. E aí, beleza, eles param no lugar, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas aí acontece uma coisa, tem uma pessoa aí, Olha o nosso grupinho novo. Uma das pessoas do nosso grupo de heróis ela vai ser ferida por um ferrão de um Guibia. Agora, quem é essa pessoa? Ou oh, não. Não sei se eu conto. Vou deixar para vocês uh. assistirem para descobrir quem é a pessoa. Mas, Eric, o que você achou dessa? Quais as suas considerações? Você já está cheio de teoria nessa né, semana. Olha Não. que assustador esse bicho, cara. Eu fiquei com muito medo eu... dele. Não, é porque hum? o último episódio lá, que mostrou a, a Sarah Connor, pô, já apresentou logo aquela gangue de acusa que o mundo já está porcaria, mas ainda tem gente que quer saquear e roubar os outros. Pra... Porque sim, né? Porque sim. Não o mundo tanto tá daquele jeito. É muito engraçado, a Sarah Connor falando... Eu quero prender meu pai, mas não sei se vai adiantar. Bom, não adianta de nada, porque nesse mundo já não tem mais prisões, né? As prisões já foram tudo para o saco, foi tudo para o saco nesse mundo. Até é, falou, inclusive ah, o pai dela estava preso antes, errado. né? <risos> o pai dela não estava é. preso Só que aí e as cadeias... fugiu. Pois é, fugiu. Por quê? Por, quê? Por quê? Porque começou a ficar empecheado de dívida dentro da prisão também. Então, é salve-se quem puder. Aí... Uh, mas é engraçado porque ele é o chefe acusa, mas a equipe dele é toda atrapalhona tipo, lembra até uma equipe da vida, porque eles vão lá tentam pintar o Sansui e acabam tomando sarrafo aí nesse episódio de hoje mostro ele fazendo um almoçozinho, sei lá, um piquenique de carê <risos> tu viu é, lá que ele é, tá. o cara só sabe dele. fazer carê, tudo que ele pega ele transforma em carê eu adorei isso <risos> Pois é, Mas não é qualquer care, viu? É katsu -kare. E nossa, katsu do meu Deus do céu. Ô, ô, amiga, tu mora, tu, tu, tu conhece a Liga bem. Tu, tu já foi lá naquele. Self... não, na, Fast na... food de comida japonesa. Quando é o nome daquela rede lá de restaurantes? Ah, aí. é. É uma rede que tem aqui em São Paulo, gente. Então, né? É uma rede que é é é é é tem aqui em São Paulo. Eu tenho isso gostado. também. <risos> É, pois é. Eu esqueci desse de dizer Pessoas de São Paulo devem saber é. Gente, vocês <risos> gostam de croquete e tá, tal, essas coisas? Eu já salivei vendo aquele praticatsu kare, sério. Porque, meu Deus do céu, que troço bom. Aí depois de salivar esse episódio, né? Eu já pensei, hum, se a ligação da Sarah Connor, eu não vou lembrar o nome dela, gente, desculpa, com o pai dela, é a gente Yami. ficou óbvia, logo no primeiro episódio. <risos> Ayame, ficou óbvio. Logo assim, no primeiro episódio que eles apareceram, se a mãe dela apareceu e esse Dibia aí, que é toda normal, voltou à cena, eu já sei que isso tem um único motivo, muito óbvio. Eu já tenho certeza que vai ser revelado que esse Dibia, na verdade, é a mãe da Ayame transformada. Eu aposto dinheiro nisso. Olha só. Porque é sério, não tem ponta solta desse anime. Não tem ponta solta. Se tem um detalhe, aquele detalhe vai servir de alguma coisa para a história. Vai, vai ter alguma revelação nisso daí. É isso é uma coisa legal de Ghibli, né? Porque embora pareça que a história é meio confusa, é meio meio desprendida, na verdade tudo que acontece tem uma razão. É assim. O Gibiate ele traz não. um roteiro que ele não é total. Opa, chutei a câmera aqui, gente, perdão. O Gibiate ele não é assim, é aquela história que é tudo amarradinho, explicadinho 100%. Ah, é verdade, gente. A, a Shiva vira Shiva dinossauro. Esse é um dos poderes dela, se transformar. Shiva, Shiva dinossauro. Que é a meteora, na verdade. Mas Shiva <risos> dinossauro é mais legal, né? <risos> Olha isso, cara, é muito Sarah Connor. <risos> Então, é como eu estava falando, embora é. ele não dá uma aquela explicação, lógica, certinha, tem explicação para tudo aqui. Pois é. <risos> ah, e detalhe, eles, pela primeira vez, estão fazendo uma dica aí, porque a sinopse de debate que a gente viu até agora não aparecer muito, é que, tipo, ah, as pessoas viram monstros de acordo com o seu, seu sexo, sua nacionalidade, então, quer dizer, Cada pessoa verdade, de cada não. canto do mundo vira um gibe diferente. E essa meteora aí, ela não existe em lugar nenhum. Até porque a mãe da Sarah Connor, da, da Yumi, ela é chinesa, Minha ela amiga. é japonesa. E não tem nenhum estrangeiro aí que virou um gibi até agora. É, isso é verdade. E falando, falando em apostas, eu também queria fazer uma aposta aqui sobre Gibeate. Mano. Aquele médico, eu tenho cientista, eu já nem sei o que ele é, mas eu tenho certeza que aquele cara tá armando alguma coisa, eu tenho certeza. Ele, ele, ele é muito estranho. Da e... dele. É, nossa, a minha desconfiança tá muito grande, ele é muito. Tipo, a galera morre, ele fica. Ó, oh, morreu, Dani, sabe? Todo mundo fica triste ali, ah, morreu. Aí, assim. É, vamos continuar ah, com é, essa. É uma coisa que eu tô sempre falando, eu não sei se é porque o. o o personagem, não, não, não é que ele não, tá, não foi bem construído, que a gente já viu que o não tem esse problema. Então, eu não sei se ele é um personagem que não demonstra ou se ele é um personagem que está escondendo alguma coisa, mas eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Eu acho que ele é um cientista louco. De verdade. Eu acho que ele tem é. altas más intenções aí Resta saber se semana que vem a gente vai ver um membro Pois é. Resta saber ah, se sim. semana que vem a gente vai ver um pare a menos, um membro a menos na pare né? Caso depois dessa picada aí. É, ou se né, o nosso doutor estranho aí vai fazer alguma coisa. Ai, a gente vai ter que esperar até amanhã, graças a Deus, porque a Gibi sai quarta-feira e eu estou ansiosa para saber o que, que acontece. Quero muito saber o que Esse... acontece, gente. Meu. Tensão. Ai, mas tudo bem, vamos para o nosso próximo. Por falar em tensão, a gente vai para o nosso Nossa. anime. O nosso próximo mais tenso, mais amado e mais odiado ao mesmo tempo. Que é a Girlfriend. Vamos alugar uma namorada. E passar raiva. Sim. É. Passar raiva. Passar vergonha. Passa muita raiva aqui. <risos> Bom, vamos lá. Ai, ai. Bom, para quem assistiu, a gente aqui, semana passada também a gente falou sobre isso. Apareceu uma personagem nova, que é Aruca. Aruka. E o Casuinha tá namorando com ela. A gente Casuinha tem uma namorada e yes, é uma namorada de verdade. Só que, embora ele esteja, tipo, não sei se ele tá feliz, ele tá percebendo que tem alguma coisa estranha. Esse namoro deles é muito estranho, é muito bizarro. Sabe aquela piadinha que a gente fica falando das pessoas, assim, dessas namoradas que são extremamente possessivas, fenas malucas? Então a Aruka é uma maluca. Ela fica mandando mensagem para ele o tempo todo, é, tipo, fica perguntando tudo quer é resposta o tempo todo, direto, na hora. E se ela, ele não responde, ela vai atrás dele. Dá ruim. E, é, né, então, e o Casuinha fica daquilo, tipo, mano, tem algo errado. É, ela, ela é bem tipo locona aí, ela apareceu na faculdade dele porque ele demorou a responder ela no telefone. Gente, não sejam assim, pelo amor de Deus, não sejam assim. Isso não é legal, isso não é nada legal, pelo amor de Deus. Bom, não. Não é, não. enquanto isso, eu achei legal essa cena aí, porque como ela vai atrás dele na faculdade, a Mizuhara fica observando de longe, e eu não sei, parece que ela não está gostando, será que ela está com ciúmes? Será que ela está começando a aceitar? É, será? Não, será duvido, que é? <risos> duvido. <risos> duvido que ela será aceita que... já, que ela gosta do Kazuya. Mas tudo bem. Vida que segue, Kazuya tá namorando a Aruca, mas continua pensando na Mizuhara. Então acontece uma coisa bem tensa. Esse episódio foi extremamente tenso ao todo, na verdade. Enquanto ele sai pra pagar as contas dele, né? Durante o Natal, ele, inclusive, deu um jeito da Aruka não ir atrás dele durante o Natal, falou que tava ocupado, porque ela tá, tipo, muito, mano, grudenta, né? É, Quando ele vai lá pagar tá as contas. Aqui, já volto. É, vou viajar com a família e já volto. Ela fala, ele fala isso. Ele foi lá pagar as contas e, de repente, encontra a Mizuhara indo se encontrar com uma pessoa. Aí, quando ele vê isso, ele começa a se questionar. Ele fica pensando: nossa, será que esse cara aí é namorado dela de verdade? Será que é um encontro pago? Nossa, mas ela tá tão carinhosa com ele, ela não tá agindo igual. Será que é o um namorado de verdade mesmo? Bom, Casuia fica, tipo, piradão nas ansiedades, nos pensamentos dele, porque, como vocês podem ver, o Kazuya está sempre assim. Se no, na semana passada eu elogiei ele, hoje eu tiro meu elogio. Porque, novamente, ele está sendo o nosso gado guerreiro, como falamos, né? Eu adorei esse termo, gado guerreiro. Bom, aí mãe a ansiedade, a piração dele. Aí o Matheus Mateus, esse namoro real dele é mais fake que o alugado. Exatamente, é muito estranho, muito bizarro. Inclusive, eu usei seu termo, muito obrigada, viu, pelo termo que eu achei sensacional. Aí ele resolve, o que, que ele resolve fazer? Nada estranho, vou seguir os dois no, no encontro deles. Por que não? O que, que pode dar errado, não é? Não... Nada de anormal aqui, gente. Caso é um stalker, cara. Ele tá seguindo ela e ele fica seguindo os dois o dia todo. E ele fica loucão na ansiedade dos pensamentos dele o dia todo. É, chega até quando ele finalmente resolve aceitar. É, realmente, esse cara deve ser namorado dela mesmo, né? Ele vai no banheiro, fica lá triste ele ainda é né, nas ansiedades do pensamento, e de repente o cara entra no banheiro falando no telefone, e aí ele começa a ouvir a conversa do telefone, e ele começa a achar essa conversa do telefone do, desse cara muito estranho, e aí ele começa, novamente ele entra né, naquele furacão de ansiedade de pensamento dele, e começa a pensar que esse cara, na verdade, tipo, não é namorado dela, mas ele planeja fazer alguma coisa muito ruim com ela. Então, ele, tipo, volta pra loucura dele. E vai atrás. Tipo, continua desajeitadamente indo atrás. Só que ele, sem querer, se revela. A cara do Eric é melhor, porque o Eric está chocado. <risos> Gente, o Eric ficou muito chocado com esse episódio, não foi? <risos> Mas, resumindo aí, pra terminar, né? Ele crinde, se revela. demais, eu tô quase virando das deus. Cara, nossa, esse esse anime é um anime que tira assim, tipo, o pior da gente. Aí eles revelam, chega e fala, tipo, é, esse cara aí vai fazer mal para você, que não sei o que, não sei o que. Bom, aí a Mizuhara explica o que que estava acontecendo, que na verdade ela é uma atriz. Sim, ela é atriz, gente. A Mizuhara é atriz. Esse cara é um cara que faz teatro com ela. E, aí, e ela até explica que na verdade ela só trabalha com isso porque as aulas de teatro são muito caras e ela aproveita para treinar a encenação também, né? isso tudo. Aí, bom, ela acaba com ele. Aí ele volta lá para aquele para deprê dele, né? Que ele tá sempre deprimido o tempo todo, pensando, ah, eu sou um fracasso, sei o que? Eu só faço besteira. Uhum. Mas aí, quando você pensa, aí ele começa uhum. a falar que vai parar de seguir a Mizuhara, vai desistir da Mizuhara. Mas toda vez que ele fala isso, a Mizuhara vai lá e faz alguma coisa. Aí o que que ela faz? Ela dá um presente para ele, vamos dizer assim. Ela surpreende ele com um ato totalmente fofo e bem inesperado. E aí, novamente, voltamos para o zero. <risos> e aí, Eric, o Matheus falou aqui, como protagonista, ele só se lasca, já dava para imaginar que ele entendeu tudo errado. Cara, é o nosso gado guerreiro, ele é totalmente louco nas ansiedades dele, não tem jeito. Mas, ó, Eric, dê, dê sua perspectiva aí. Vai, vem, vem, vem. Tá tudo errado, mano. Tá tudo errado. Cara, sabe, não é a primeira vez que Kanojo tem esses episódios em que eu tenho que ficar vendo, passando de 5 5 segundos. Eu vejo, cringe, passo, cringe, passo, cringe, passo. Porque, tipo, caraca, mano, é muito doído você ver o Kazoo e toda aquela coisa... Ai, será que ela tá saindo com o outro? Ai, mas ela é tudo pra mim. Ai, mas eu sou um fracasso e tal. Só que eu... Oi, olá, boa noite. Obrigado boa noite, por Gui. Gente. <risos> Obrigado por com, com, compartilhar aqui nesse momento de pessoas que estão acompanhando esse anime e estão sofrendo juntas. Sofre aqui com a gente. E, tipo, o um cara conseguiu uma <risos> namorada. Legal. Só que, tipo, ele tá vendo também que é assim, gente. É, muitas vezes o Kazuya é aquele tipo de garoto que fica lamentando que tá sozinho que não tá ninguém, que não tem ninguém tal, isso aqui, mas é aquilo tu arranjou uma namorada, teus problemas no mundo acabou? não, às vezes o namoro pode te colocar nas situações que você mesmo se você não se acostumar a souber lidar com aquilo tu vai estranhar pra cacete essa coisa de você ter que conversar e tal, toda hora, mandar recadinho e tal, tá bom que o negócio com a Aruca fica um pouquinho esquisito, né? Mas, bom, acontece. Um pouquinho? Você... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas é aquilo. Bom, eu, eu já namorei, por incrível que pareça, mas, assim, é, existe essa coisa assim de você ficar mandando um recadinho toda hora, de você mandar um oi, como vai o um, pelo menos já vai fugir, assinar uma pessoa estranha e tal. Então, tem, tem essas coisinhas de interação que pessoas mal acostumadas com o Kazuma. Primeiro que ele não tá com a garota porque ele gosta, né? Porque ele foi chantageado, basicamente. Né? Então, já começa mal por aí. Mas, poxa, poxa, poxa, poxa, poxa, peraí. A garota já falou, não, pode fazer um teste nisso daí, não precisa levar a sério, só quero que você fique comigo. Então, ela já deu esse ok para ele não ficar 100% comprometido. E ela ainda é bonitinha. E ela ainda é... Né? Né? Ela ainda é bonita Opa. então assim o cara podia aproveitar e tipo ele botar na cabeça que a Mizuhara ela é uma profissional e ele tá com essa coisa tipo ah eu tô apaixonado por uma namorada de aluguel tipo não não gente não e ele não, não assume que, que tal é o todo... pior ele não assume se ele assumisse seria pois tão é. mais fácil consertar as coisas mas ele não assume pois gente é. ah. E, e aí? E aí eu vejo a Bizuhara olhando para os dois de longe, eu fico pensando, garota, o que que você tá olhando para esse cara? Vai andar com suas amigas, tu não tem nada para que olhar desse moleque? Tu tá gostando dele? Tu tá gostando dele por acaso? Tu é tsundere por acaso? Então, Mas ela é. Porque <risos> ela cara... é. É por isso que eu passo raiva. Não, não, é né? porque, tipo, a gente, viu, então. a gente viu hoje que ela é uma atriz. Ou seja, ela sabe ser muito falsiana nas emoções. Não estou chamando a menina de falsa, me perdoe, mas ela é atriz. Ela sabe fingir essas coisas, então. Ai, ah, é, mas, eu, poxa, eu, eu ela, ela, tipo, ela mostra o lado verdadeiro muito. dela, às vezes, né? Pelo menos para o e ela mostra. É, é, e é nessas horas que é, eu odeio ela, ela porque ela quando ela tá sentida. no modo namorada, ela é uma gracinha. Quando ela tá no modo ela mesmo, nossa senhora, que raiva que eu tenho. Pois é. Ela ficou sentida, né? Ela deu uma capa de celular para ele, porque ela se sentiu responsável por ele ter quebrado a tela do celular e tal, mas, poxa, ela acaba alimentando uma situação complicada fazendo essas coisas, não é? Cara, assim, esse é um dos episódios de Hand a Girlfriend que eu passei menos raiva, eu admito. Eu não gritei, eu não xinguei ninguém assistindo esse pela primeira vez. Eu diria que foi um dos mais lights que tem. Embora eu tô ficando tipo, mano, Uruca, para com isso, cara. Não seja maluca, pelo amor de Deus, sabe? Mas, bom, a gente tem que lembrar que eles têm 20 anos, né? Tipo, Todo mundo em algum momento já fez merda como namorado com é. namorados e tal. Tudo bem, é. gente, a girlfriend parece que, tipo, valoriza muito isso. Ai, mas esse episódio foi mais de boa. Eu não xinguei ninguém. Olha só, tô de parabéns. Palmas para mim. Não xinguei ninguém esse episódio. Tá, o caso ia um pouco, porque eu fiquei tipo, mano, você não vai fazer isso. Mas eu não xinguei ele diretamente, pelo menos. É. Mas já que a gente vai falar sobre xingar alguém... Desculpa, gente. Vamos pro... <risos> para o nosso próximo anime. Que bom, não teve xingamentos, mas eu imagino que na cabeça da Mira provavelmente teve. A gente vai falar sobre God of High School. E o que, que aconteceu essa semana? Vamos lá. O Dinho resolveu largar tudo e ir atrás do avô dele, e é isso aí: dando esse, dando esse concurso, dando isso tudo. Eu vou atrás do meu avô, porque me mandaram foto do meu avô machucado, e é isso. Ele literalmente largou tudo para trás para ir atrás do avô dele. Prometendo para si mesmo que ia voltar a tempo, mas ele não voltou a tempo. Pelo menos não do começo da batalha deles. O Derry foi suspenso né, na semana passada, ou melhor, na semana retrasada ele foi suspenso porque ele interferiu na luta do nosso querido Game Shark, que estava fazendo uns negócios bem pesados, né? Ele interferiu na luta para o cara não morrer, mas acho que não adiantou muita coisa. Então, ele foi suspenso por isso. Então, sobrou para Mira, né? Nossa querida Yu Mira, vai ter que lutar sozinha. Bom, aí a gente tem o time de Jeju, que é outra cidade. Como é uma cidade coreana, eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas vamos, vamos falar no, no nosso romanji mesmo, em e é isso aí. E aí ele tem o time que eu achei mais legal, é o time dos baras nadadores, que a gente já vai chegar lá na, na imagem. Na hora que o cara tira a roupa, aí, pra começo, aparece isso daqui, tá certo, isso daqui, não, é pra cá, desculpa, aqui. Tá todo mundo de capa, quem que usa capa nesse anime, gente? A gente já sabe, é o próprio KKK, no caso a Nox, né? Então a gente vê isso, a gente pensa, mano, é a Nox, eles vão lutar contra a Nox, mas essa ideia muda assim que a gente vê esse cara. Ele é o nosso primeiro lutador, o nosso bar nadador. Ele, ele aparece tal, e tal, falou nossa, Mira, eu sempre quis lutar com você. E, mano, na hora que ele tira a roupa, aparece todo o corpo dele, assim, brilhando, e todo mundo fica, meu Deus do céu, sabe? Foi uma cena muito legal, gente. Que horror! Recomendo. Que <risos> horror! Esse não é dos baras bonitões, né? Acontece. Mas tudo bem. Uh, vamos lá. Aí, esse anime foi bem... É assim, complicado, porque ele vai mostrando três situações ao mesmo tempo, que tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, até para eu contar vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. É, enquanto a Mira começa a lutar com esse cara, lá no beco, lá longe, o Jim encontra o avô dele, o avô dele tá amarrado numa condição bem complicada, aí, tipo, volta para cá, onde o, esse o nosso Bara, querido, ele aparece, tipo, com a espada da Mira, aquela, aquela, aquela espada que ela perdeu na terceira ou quarta temporada... Não, desculpa, temporada não, do quarto episódio, perdão, que gente. Vai, do quarto episódio, se eu não me engano, o terceiro ou quarto, ou é o segundo, não sei, ela perdeu lá no começo, eu não lembro agora. E ele aparece com essa espada e começa tipo a falar, olha, você conhece essa espada aqui? Então, né, pois é, você nem conseguiu usar o poder dela, seu, sua lixo, tipo, olha, eu consigo... Basicamente é isso, ele fica provocando, aí quando o Jim tá ali procurando o avô dele, o avô dele é meio que, sei lá, possuído pelo pela, pela aquele espírito do, do exorcista, né porque a cabeça do avô do, do dele vira, tipo, sério, dá um 360 e ele explode. E aí, na verdade, a gente descobre que não é o avô dele que tá lá. Ele encontra... Bom... Aparece um carinha da Nox que começa a falar com ele. Enquanto isso, a gente volta lá para lá o campeonato God of High School. O Derry está procurando o Jim ainda, né porque ele ainda não apareceu. Enquanto isso, o Barra lutador está aí lutando com a Mira, dizendo que ela é incapaz de usar a própria espada, dizendo que ela é ruim. E o Derry está procurando o Jim. E aí ele encontra uma coisa extremamente fora do comum, que é aquele personagem... O Homem do Pilar, é isso aí, Elton? Muito bem. Ele aparece... Ai, ai, ai. <risos> então, por essa eu não esperava, ao menos teve uma explicação depois. Sim, teve uma explicação, teve uma explicação, sim. Mas a gente já chega lá, para quem não viu ainda. Ai, nossa, até me perdi, gente. Esse episódio foi muito confuso. <risos> Bom, o que o, que o ah, Del encontra é... Assim. é... É, então, ele encontra... Sabe aquele personagem de semana passada que era o nosso estudante de 33 anos? Ele encontra ele no banheiro caído, uh. desmaiado. E tem uma garota lá, uma garota relativamente bizarra. Bom, todo mundo tá meio bizarro agora, né? Aí... E aí, beleza, ele começa a lutar ali, a Mira tá lutando ali, o Jin tá lutando lá e todo mundo luta, todo mundo apanha tá todo mundo apanhando muito nesse momento, é, o carinha que tá lutando contra o Jin, ele usa um poder que chama doppelganger, e aí que tem a explicação que o Matheus falou, que na verdade, esse pessoal que tá aí lutando, o time de Jeju, não é o time original, porque o Jin encontra... O corpo desse, desse bar original caído lá e tipo, torrado, né? foi bem triste aquilo que eu fiquei triste. Eu falei, nossa cara, Pô. um bar deve ser legal, mas esse bar era chato. E tem uma coisa estranha: o pessoal da Nox, todo mundo tem o um olho estranho. Vocês perceberam isso, gente? Aí, bom, o Dawey tá lutando no banheiro, aí do nada aparece o nosso Diego, manda a mulher estranha parar de lutar, a mulher dá um beijo ne nele porque acha que ele é muito bonitão. Por que não, né? Acho que eu também faria isso, só que não. Ah, deixa eu ver. Aí tá todo, como eu falei, todo lascado. E aí a Mira também tá apanhando pra caramba, de repente ela tem uma epifania. É assim, eu achei o estilo bem persona, tá? Pra quem não conhece, é um jogo muito bom. Tem tem animes também, que inclusive tem no Crunchyroll, tá? Assistam. E eu achei muito persona o estilo na hora que, ele, que ela ganha o Chakuriki dela. E, então ela usa o Chakuriki, que no começo eu achei que era um coelho, mas na verdade é um cavalo, e na verdade depois a gente descobre que é um cara <risos> o Chakuriki dela. E ela vence a batalha usando o Chakuriki. E então acaba a batalha, e lá no começo, eles tinham sido avisados que caso o Dean não aparecesse, já que o Derry foi... É, ele tá suspenso, eles perderiam. Só que o Dean aparece, ele volta, não mostra como foi que ele terminou lá. Melissa também achou estilo persona. Ai, Melissa, saudades, beijo. Bom, é, ele não mostra como ele terminou a luta lá com os doppelgangers, só sei que ele aparece muito full pistola literalmente. Aí tem a luta dele, que é uma luta ridícula, que acho que só, só, sei lá, colocaram pra ter, porque ele literalmente elimina o oponente super rápido e todo mundo fica tipo, eita, mano, o que é que tá acontecendo? O Jim não tá normal. E acabamos aí. Eric, e... faça sua análise. Ah, é? O... É, a gente tem que lembrar que o, o Jim comeu aquele gomo gomo nome, né? Comeu aquela fruta é, lá do fruta capeta, poder. e ele... <risos> Pois é, desde o momento que ele comeu aquela ceja de frutas ali, quando ele fica bolado e motivado, como dizem no fandom de Jojo, já que a gente tá falando de Jejo e tá, tal, Jojo, cara, o cara virou um monstro, né? Tanto é que o Parque mudin fala, parece que deixaram dois tigres aí, né? E, é, pois é, cara, é dois de, eu achei, três, de Eu achei que o... É... Eu achei que o Chari que é o carioca da, da Yumira, eu achei uma referência muito bacana, cara. Porque, assim, quando eu vi que a espada dela tinha se transformado, e etc, e tal, olha ó, ó, ó só, a Kill oh, a maluca, aí, eu. roubando o beijo do Dale. Bate no cara e depois arranca um beijo. Por que não? <risos> Viu? Mas ela também, ela é, também compartilha, é. né, de que o Dale é um husbandinho. Eu achei muito bonito esse Chari aqui dela. É, porque, tipo, lá atrás, lá atrás, o Baranadador, ele tinha falado que o nome da espada era Feng Shun. Aí, eu vi esse nome Feng Shun, eu fiquei, peraí, eu conheço esse nome. Porque eu nunca falei, muito de história chinesa contigo, né, Verinha? Mas, Não. na verdade, Feng Shun é um nome famosinho até. Principalmente para quem já jogou Dynasty Warriors. Pô, Lubu Bu Feng Shian é um nome que volta e me aparece. O cara, ele é basicamente um dos generais mais fortes lá da época do, da, das Três Dinastias, né? Guerra dos Três Reinos. Tem um filme muito bacana, inclusive, que é Chibi, a Batalha no Mar Vermelho. E aí tem esse general, etc. E eu achei engraçado, porque o nome do Lubu, Feng levava uma espada, só que a arma dele sempre foi uma alabarda, aquela lança enorme, um negócio que parece uma espada, assim, uma lança... Mas tudo bem, né? Eu gostei da referência porque, bom, isso já colocou a nossa Jung Mira como... É, se conectou ao estande dela. Se conectou o é isso tá, aí, O né? um internacional. Eu pensei que havia alguma referência aí de alguma história coreana, mas não. Uma coreana com stand chinês. Olha só aí, que dupla. É eu fico pensando, quem será pode, que existe uma pode. chance, talvez, de a gente ver algum, algum, algum stand que seja algum, alguém da história japonesa? Quem sabe, hein? É, Eric, já pensou nisso? É, é, verdade, é verdade. Porque o Suzako, o Byaku, lá do lado do Dawei, também é chinês, que são as quatro bestas celestiais. Que, na verdade, tem cinco, né? Que é o contando com o dragão Senryu, que é o quinto golpe dele. Então, uhum. é, dá para ver que o criador de God of curte aí umas mitologias chinesas, né? Só falta a gente ver aí um Son Goku da vida. E, Nossa, bom, é bem legal. Eu, eu, achei, eu acho, eu acho, eu ainda acho curte, que o Goku vai ser do. do... Porque ele, ele é uma das entidades, assim, históricas mais famosas. Então, quem sabe ele não vai ser do próprio Jin, né? Ou não, não sei. Precisaria perguntar aqui. Aí, pro tem profissional gente profissional que vai... também, né? Tem gente macaquinho. É. Aí. Ele parece um macaquinho também. <risos> Bom, eu Verdade. sei que... Assim... Pode falar. É, assim, foi, foi um episódio realmente complicado de acompanhar porque ele foi em três arcos e um episódio só, né? Teve o arco do Jim, uhum. do Dale e, e da Yumira. Mas no final tudo se juntou e eu acho que não acontece nenhum desdobramento, não. Aconteceram três coisas e três coisas acabaram nesse episódio. Então, vocês não precisam ficar se preocupado em ficar perdido assistindo episódios dessa semana. Só parece confuso, mas tudo acaba muito bem. É, para contar é confuso, mas para assistir é tranquilo. Mas vamos falar sobre confusão. Gente, a gente tem uma participante especial agora para poder anunciar. Espera Ah, é para anunciar o nosso próximo anime. É a minha parquinha da Índia, Titi. <risos> Ela veio aqui só para gente poder falar sobre o próximo anime, olha o que dedo. é. É, olha o dedo. Ela tá, Ela tá dando spoiler, a gente vai, a gente vai falar Re sobre ReZero. Cast o ReZero sabe por que a Titi está aqui. Gente, para quem não sabe, porquinhos da Índia são parentes de coelhos, tá? É, meu amor. É Vamos contar o que, é que aconteceu? Verinha, tu já tomou uma mordida? Já. Ixi dela, inclusive, ela já mordeu bastante. Dói, né? Dói. Mas eu acho que não doeu tanto como tudo que aconteceu com o Subaru essa semana. Bom, o Subaru tá lá preso, gente, naquela, naquela coisa de resolver o que, é que ele faz, o que, é que ele não faz, para salvar todo mundo, mas... A cada vez que ele tenta fazer alguma coisa para mudar, mais gente morre. Então, assim, ele está numa coisa bem complicada. Esse episódio, assim, muita gente morreu enquanto ele estava tentando. Porque na semana passada ele pensou, ah, vou tentar confiar no Garfield, mas deu ruim. E por conta disso, ele ficou preso, ele não conseguiu se matar ainda. Muita gente já morreu nesse processo aí. Ele até tentou, mas o Garfield não deixou. essa é, tá contando? <risos> e aí, é o que que acontece? Quando ele tenta fugir do Garfield, tipo geral morre, todo mundo é explodido, literalmente, porque lembrando que o Garfield, ele é, ele é a irmã da Frederica, então ela é. Ele vira um, um bicho, eu ainda não entendi muito bem qual que é. Ele vira o Sucrilho Kellogg, ele vira isso. O sucrilho Kellogg's, exato. Bom, nessa tentativa todo mundo morre, então ele se rende, ele não, para ele não, assim, ele se rende pedindo para que o cara não mate mais ninguém, e, mas o cara mata todo mundo mesmo assim, o Garfield, né, o Sucrilho Kellogg's, e nisso ele também toma um tapa, desmaia, e quando ele acorda, <risos> é... Eu não, assim, a gente não sabe quanto tempo se passou, mas ele estava dentro ali do, do cemitério da bruxa. É, e assim, a gente vai mostrar uma imagem, na verdade. Eu preciso realmente da imagem para explicar o que, que acontece. Mas quando ele chega lá, ele vê que a vila está totalmente sozinha, que ele está sozinho, então ele não sabe quanto tempo ele está dormindo, o que, que aconteceu, ele só não encontra ninguém. E quando ele encontra alguém, ele encontra um coelhinho. Então, é um coelhinho gente. super fofinho de chifre. Kiti. Né, Titi? Deixa eu devolver a Titi lá. Obrigada, meu amor. É, muito obrigada. Ah, enquanto a gente prepara aí, eu também posso acrescentar um detalhe aí que foi importante que aconteceu nesse. Pode, mês. claro. É, porque a gente lembra aí que semana passada. O Subaru ele foi salvo pela Beatrice e tipo por quê, né? Bom, nem a Beatrice parecia saber por quê. Ela ficou toda surtada. Ela queria seguir o que estava escrito no livro. Ela. É, pirada com o Evangelho. E aí depois que ele reencarnou, porque no final das contas ele acabou morrendo de novo, ele foi tirar satisfação com o Roswell. Foi perguntar, vem cá, qual é a da Beatrice? Ela é amiga? Ela é ela amiga? Ela é amiga, não a é? Isso pois foi é. semana passada, gente, a propósito. Não, Sim. esse interrogatório foi agora. Esse interrogatório não? Aí foi semana passada? Não. Ah, achei que foi. Eu os porque dois eles, juntos, gente, perdão. É, eles, iam, eles iam fugir, né? Com o ah, Arão é verdade. E, e o amigo dele. Antes dele fugir, ele falou, não, vamos fugir agora não, porque eu tenho algo para falar com o Rosval que eu não consegui falar há três dias. E aí ele vai lá. Só que aí acontece é, isso entendi. tudo que a Ferinha falou: o Garfield fica a pé da vida, mata todo mundo, é. vira um tigrão um do Suquilo Kellogg's, e aí o Subaru fica desmaiado e acorda aí no meio da neve. Mas, ficar. gente, Thanks. é então. Vocês já assistiram um filme chamado Monty Python e The Holy Grail? Tem um coelho lá, que é o um monstro de Carbanogue, Que. Bom, é um coelho, como eu falei. Mas é um monstro incrível. Um monstro teve, é. e eu cheguei à conclusão de que aquele coelho teve filhote. Por isso, a vila está cheia. Porque, gente, Ai... coelho tem, tem filhote e arroz, então. Aí, assim, a gente assiste essa cena e fica como? Meu Deus do céu! Bom, por conta disso, ele conseguiu, né, é, voltar para o check point dele. Ah, é. Eu, a gente preparou até um GIF para vocês aí, porque é basicamente o que acontece com o Subaru. Olha lá, que legal. <risos> Todo mundo gente, avisa, a gente, pai. não confia então, você em coelhos, conhece, tá? tem que conhecer, pelo amor de Deus. Isso aí. Se vocês não, não assim, não querem entrar em contato com coelhos, tome cuidado, tá, Coelhos. Cara, eu mostrei meu porquinho da índia aqui, porque ela já me mordeu várias vezes quando ela era mais novinha. Então, nunca confio em coelhos, principalmente se eles tiverem chifres e viverem em cavernas. Bom, essa morte do Samaru foi uma referência do Monty Python. Eu tenho certeza também que foi, porque, gente, assim, de onde mais a gente tiraria a ideia de pegar um bicho fofinho e fazer ele, tipo, ser um monstro temível desse Eita. jeito, só poderia ser do Monty Python mesmo, é um filme bem antigo, tá gente, então não é todo mundo que conhece, por isso que a gente pegou o GIF, mas procurem, vale a pena, bom, mas vamos continuar, o que, que acontece na história, aí ele volta finalmente para o checkpoint, point, graças a Deus, né, porque esses últimos dois episódios foram pesadíssimos, e assim, o que eu achei legal, ele voltou ali, só que ele voltou beirando a loucura, sabe? Lógico. Porque, cara, tudo que ele viu nesses últimos, nessas últimas duas reencarnações dele, cara, ele viu as pessoas que ele mais ama morrer, e, tipo, não foi de uma forma boa, foi de uma forma explosivamente tensa. Então, cara, ele já chega, tipo, batendo a cabeça no chão, tipo, meu Deus, de novo não, de novo não, cara. E, assim, aí a gente passa para uma das cenas, que foi uma das cenas mais bonitas também. Porque ele de repente escuta a voz da Equidona falando que ele passou. Tipo, eh, parabéns, você conseguiu uma aprovação. E aí ele volta para o jardim da Equidona. E, cara, é, é, eu não sei se vai ter vídeo disso aí também, mas foi muito bonito. Foi a primeira vez, ele começa ele começa a questionar a Equidona, perguntando... Se ela sabe tudo que ele passou. né? Porque ele, ele não consegue mais. Ele tá passando por tudo isso sozinho e ele não pode conversar com ninguém. Ninguém pode dar apoio pra ele. Aí ele desaba no chão. É muito. Só ele sabia o que ele tava passando. Para as outras pessoas, o cara é o mesmo que deixa que eles conheceram. Não, não. O Subaru conheceu várias e várias e várias e várias vidas. Velho, meu Deus do céu, cara. Olha só, só essa cara. De quem tá finalmente conhecendo alguém que pode ouvir ele, tá ligado? Uhum. Eu acho que é bastante impactante, né? Porque como ele é um ele é um Nietzsche, né? Praticamente. Ele uhum. era né, no começo. Então é. Eu, eu imagino que seja até uma analogia, porque como ele era um Nietzsche, ele não conseguia falar com ninguém. E agora, pela primeira vez, ele está conseguindo falar coisas. A gente teve aquele episódio, três episódios atrás, que era ele falando com os pais. Agora ele tá falando com alguém, né, com a equipe pela primeira vez sobre tudo que ele tá passando. Então, eu é. pelo menos considero isso um crescimento enorme para o Subaru. É, é, é. Bom, tua tô, tô, tô, analogia faz muito sentido, sabe? E pensar nela me deixa muito sentido, porque, tipo, pessoa que vive que nem o Subaru. Quantas vezes na vida o cara recebe um abraço de alguém e fala tá tudo bem, eu te entendo? Velho, Eu vou te velho. escutar, eu tô aqui pra você, né? Velho. Cara, foi... Agora, o que eu achei muito legal é que eles... Legal e, e não sei também se foi a escolha certa, porque... Não, talvez foi sim, parando pra pensar. Eles colocam essa cena praticamente logo após aquela cena do coelho. Então você já uhum. tá assustado com a cena do coelho, de repente vê essa cena aí que é de acalmar o coração. Então você não sai do episódio desesperado, sabe? Eu acho que se tivesse acabado aquele coelho, eu ia, tipo, falar, meu Deus do céu. Porque é uma coisa que, pelo menos pra mim, sempre me causou um certo espanto no é a quantidade de sangue que tem, sabe? Uhum. É um anime sangrento, querendo ou não. É... Então ele... E terminar desse jeito, assim, é, é um acalento para o nosso coração. É muito forte. Nossa, demais, demais. Tanto é, verinha, que, tipo, desse jeito aí mesmo que está nesse trailer, a assim ele já termina. Não tem aquele encerramento lá de todos os episódios. O momento pois é tão é. especial que eles escolhem terminar naquilo mesmo, passando os créditos que nem se que fosse filme. Como se fosse um filme, é, sim. Nossa, e ele coloca o fundo preto e começa a subir os créditos. Não teve a música de sempre, de encerramento é, também, que é. continua com essa trilha aí, né, tensa aí. da. Tensa não, é uma é. trilha até dramática que tá na cena, ele continua. Até os créditos foram bem impactantes nesse episódio. E assim, não é. até onde eu vi, a galera foi a loucura. Só que agora, eu, eu não sei, eu, eu fico imaginando como é que vai ser o próximo episódio, que inclusive já é amanhã, né, que ele sai na quarta-feira é, também. amanhã, já tem O que, é que a gente pode site... esperar? Na sua opinião, porque, cara, ele, ele, assim, ele acabou com a gente, o episódio acabou com a gente, deixou a gente, assim, tipo, em, em êxtase, e eu, eu não consigo, é, assim, sei lá, acho que se acabasse ali, pra mim, tava bom, mas é claro que ainda uhum. vai ter continuação. É, então, é... Quem aí acompanha o Twitter da Crunchyroll ou do perfil do ReZero, já lançaram uma prévia do episódio que vai sair amanhã. E vai vir uma galera aí nova, que a gente nunca viu antes. Eu, vi, eu não assisti a prévia ainda, mas eu vi os prints, né? E tinham personagens novos aí que até agora a gente nunca viu, não sabe quem é. Mas o que a gente sabe até agora é, primeiro, o Subaru, ele meio que deu um ultimato na Aikidona porque, não sei quem vai se lembrar, mas é que Dona meio que apagava as memórias das lembranças que o Subaru tinha com ela, porque ele, ela não confiava de que ele ia ficar com a matraca fechada, que ele ia acabar falando sobre ela. Só que ele, nesse último encontro agora, depois de ter sido devorado vivo por uma horda de coelhos, ele falou, ó, que Dona, não, não dá mais, não dá mais, ó, você me faltam as condições aí, mas eu tenho que lembrar de você. Porque tem esse sujeito aí que está desconfiado de mim, ele acha que eu sou teu servo porque cada vez que eu volto da morte, eu volto com o teu cheiro. E como é que eu, eu não consigo provar para ele que eu não sou teu servo? E, bom, porque essa merda toda... Eu que da tá acontecendo... bruxa. Pois é, essa merda toda que está acontecendo aí com o Garfio é porque o Garfio, ele está sentindo o faro, né? A pessoa que volta da morte, ele volta por causa da bruxa da avareza, da Ikidona. Só que o Subaru não consegue falar isso. E é essa a carga dramática aí dessa última cena. Toda vez que o Subaru tentava falar que ele voltava da morte, vinha uma garra dentro do peito dele e ele sentia uma dor que ele não conseguia terminar de falar. Matheus perguntou, Se a bruxa aí já está morta, por isso que ela diz que já o observava? É tanto vai e volta que eu fico perdido. E aí, Ed? Olha, Eric? olha, olha. Cara, assim, tudo dá a entender de que essa bruxa aí, ela mora numa dimensão paralela, né? Tipo, porque se ela tá vendo todas essas timelines em que o Subaru tá vivo, tá morto, ela meio que tá observando tudo lá de cima como se fosse uma deusa, tá ligado? Até porque, tipo, o, o jeito que o Subaru faz pra chegar até a, o o Windows, a tela do Windows XP dela, né? Que é a é o do cenário, Windows XP. Não é você chegando num lugar, você passando por um por um santuário, né? Meio que uma magia aquilo ali. Então, assim, pra mim é que Dona tá muito bem viva. Até porque foi ela quem matou a todas as outras bruxas lá, e porque ela é avarenta, né? É tudo pra ela. E... É, cara, isso que eu não entendo. Ela, ela é caracterizada como um ser muito sinistro de maléfico. Ela é uma bruxa, ela mata os outros. Ela tem uns seguidores muito maléficos de pedra. Mas, caraca, mano... Depois do episódio de semana passada, caraca, tu não consegue. Tinha a galera no Twitter falando, velho, eu vou ser obrigado a passar pano pra equidona. Se é que começar a matar todo mundo, eu vou falar, poxa, que dona, que coisa, né? Ai. Ó, a Melissa ela mandou aqui falando, falando que ele, ela não ficava desse jeito desde o Game of Thrones e mandou essa, essa pergunta: seria ela é. a, o arquiteto a do Matrix? <risos> Será que ela é responsável? Não sei. Porque é aquilo, a gente já tá no episódio o quê? Sete, seis, que? 7 é ou 6 de ReZero? É Não, aquilo. já tá no. Nossa, eu perdi as contas, gente. Pois então, é. já Foi Acho que é o oitavo? Chiaco falou que foi invocado, muito bem-vindo, mas poxa, chegou no finalzinho, caramba. Acho Chega finalzinho. antes, vai conversar com a gente? Mas é assim, cara. A gente está muito feliz com o que está acontecendo em reserva. a gente está muito feliz que está tendo uma segunda temporada, mas a gente está muito agoniado que a história está avançando a muito passo de tartaruga, mas também quando avança, a gente está sendo muito bem recompensado. né? Demorou quatro anos para a gente ver um Subaru tendo uma companhia, um alento, alguém que pudesse ouvir o que ele passava. E, cara, eu pessoalmente digo que vale a pena. Eu acho que se eu tiver que esperar mais quatro anos para saber quem é o arquiteto da Santa Matrix, eu não sei vocês, mas eu escolheria esperar. Porque eu prefiro muito mais esperar o tempo que for por algo bem feito do que ter algo mediano para ruim de três em três meses. Aí já é opinião minha, eu prefiro esperar. Eu, sou, eu escolhi esperar, tá ligado? <risos> ah, o Thiago falou que são respostas que vocês querem, cá estou eu. Então, a gente até quer respostas, mas a gente precisa se segurar com essas respostas para descobrir pelos animes. Porque, bom, para quem tá chegando agora... Vou explicar a premissa do programa, é que a gente assista os, só os animes. Eu e o, e o Eric, a gente deixou, inclusive, de ler mangás, esses mangás específicos, para a gente poder falar sobre como tá rolando os animes, sobre o que, que a gente pode esperar, de acordo com o que a gente assiste no anime. Então, uhum. assim, a gente está curioso, claro que está, mas uhum. a gente está sendo firme e forte por vocês que também não leem mangás. É. E, ó, a gente ó, parou de ler por vocês. E ó, eu sei que. que eu, eu sei que é uma premissa muito louca, mas eu garanto a vocês que ela tem sua justificativa. Um dia, quando essa temporada acabar, né, eu explico essa premissa todinha para vocês, porque aqui a gente está falando de anime. E eu entendo que existe um mérito enorme a gente avaliar um anime por ser uma obra de animação. Mas aí, bom, a gente está caminhando aí para uma hora que é o nosso tempo do nosso programa, então. Para o final de temporada, quando a gente tiver aquela pausazinha entre temporadas, eu explico melhor essa premissa do nosso programa para vocês. Acreditem, faz sentido. Acompanhe o professor. Ai, <risos> pois é. Bom, gente, com, com essa deixa aí do Eric, eu vou começar a encerrar o programa. É, queria agradecer a todos vocês que estão aí, todos vocês que mandaram mensagem. Eu adorei todas as mensagens que vocês mandaram. A você que está assistindo pelo Vod, também, muito obrigada. É, deixa eu ver, assim, ah, não esqueçam de seguir a gente, tá, gente, curtam, curtam o canal aqui embaixo, ali, ali, ali, uhum. curtam o canal ali também, dê um like, se possível, para poder ajudar a gente a crescer cada vez mais, chamam os amiguinhos também para vir na próxima semana, na próxima terça, a gente vai estar aqui às oito e meia, que é o nosso horário que a gente começa, Ah, o Thiago falou: uhum. Eu não penso nem duas vezes para falar que realmente agora que a história de reserva decola. Caramba! Amém. Então quer dizer que agora Amém. o negócio vai ficar bom. E é bom que a gente já. Oh, o Matheus falando, me sinto honrado. Um Pode se sentir, porque afinal de contas a gente faz esse programa é para conversar com vocês acima de tudo também, gente. Porque senão não tem tanta graça, né? É muito legal a gente falar sobre o que a gente viu de anime com as pessoas que a gente gosta. Então, por isso que a gente quer vocês aqui comentando sempre. Terça-feira que vem, às 8h30 estaremos aqui. Eu sou a Verinha, aqui está o Eric, vocês podem seguir a gente também no Instagram, e não se esqueçam também de seguir a página do Suco de Mangá no Instagram. Estamos girando, ai meu Deus. A produção ah, ficou louca. O patrão é, tá bom, louco. Deve ter aqui embaixo, <risos> deve ter aqui embaixo no texto todos esses, esses links, tá? mas qualquer coisa o meu é arroba Oniverinha, do Eric, arroba Eric com K, Ai, apareceu? Ai, meu Deus, tô ficando louco. É isso aí, o meu é Oniverinha, com o, tá, gente? Eu começo, Oni, não esqueço. Só lembrar de Onigiri, eu sei lá. E o canal do Suco também, que é Suco DM, então sigam a gente lá. Conversem com a gente lá também, tá? Porque a gente gosta muito de conversar e saber o que vocês estão achando. Esperamos vocês na próxima semana, tá bom, gente? Novamente, terça-feira, às oito e meia. Esperamos vocês aqui. Muitos beijos ah, e muito obrigada. Boa semana, semana para todos pra vocês. vocês. Boa semana, Matheus. Boa semana a todo mundo que estava aí. Até.